este chá é capaz de te ajudar a emagrecer bem mais do que o esperado olá minhas amigas e meus amigos tudo bem com vocês o meu nome é rodrigo e esta é a sua página do facebook de receitas e dicas naturais dieta em casa sejam muito bem vindos se você quer aprender uma receita emagrecedora para você tomar que te ajuda muito na perda de peso e desincha o corpo você só precisa assistir este vídeo até o final e aprender tudinho já aproveita e me conta de qual cidade você me assiste e quantos quilos você pretende perder esse ano gente este chá é muito forte então se você tomar muito pode ser que você emagreça rápido demais sabendo disso não tenha pressa e beba moderadamente para perder peso de forma natural e gradativa este chá emagrecedor leva apenas duas plantas para ser preparado e tem que ser tomado de forma estratégica de preferência, duas horas logo após o almoço, porque o seu efeito emagrecedor vai queimar a gordura no período da tarde, te fazendo comer menos nas próximas horas que virão, inclusive até mesmo queimando calorias no horário do seu sono. Este chá, para baixar o peso, também tem um sabor e aroma bem agradável não precisando utilizar qualquer adoçante na mistura este chá também ajuda na redução de medidas da cintura porque acelera o metabolismo fazendo com que o organismo gaste mais energia além de facilitar e acelerar a digestão ele ajuda a regular o intestino e combater a retenção de líquidos do organismo veja rapidamente do que essa mistura é capaz possui antioxidantes diminui o açúcar no sangue tem propriedades anti inflamatórias afina a cintura reduz o risco de doença cardíaca melhora a sensibilidade à insulina previne doenças neurodegenerativas e dá muita energia e agora vamos aprender a fazer este poderoso chá mas e você já se preparou para anotar todos os ingredientes e o modo de preparo então vamos lá ingredientes naturais uma colher de sopa de chá verde um pau de canela médio e um copo com 300 ml de água modo de preparo misture a erva verde e a canela com a água da panela e leve ao fogo até começar a ferver Na sequência, coe a mistura, colocando o pau de canela na mistura coada e deixe esfriar até a temperatura morna. Tome uma vez por dia, duas horas após o almoço. Repita diariamente este chá até atingir o seu objetivo de peso ideal para esse ano. Veja bem, pessoas com hipertensão devem evitar o consumo deste chá assim como mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez e também pessoas com situações de coagulação no sangue o consumo da canela não é recomendado em excesso pois pode causar intoxicação portanto beba apenas a quantidade recomendada na receita e agora você pode me contar quantos quilos você quer emagrecer eu vou amar saber já aproveita e me conta de qual cidade deste mundão você me assiste agora e volte sempre em nossa página pois sempre estaremos postando dicas de alto valor e receitas exclusivas que você só vai encontrar aqui e com a gente. Um fortíssimo abraço para você e para sua cidade e tenha um dia abençoado!